Galera, beleza? Felper aqui pra mais um vídeo. Cara, depois de tanto tempo quase seis meses. Eu tô longe aqui de fazer vídeo do canal Estou de volta, tivemos uma pausa E um pouquinho, um pouquinho mais de tempo Pra poder gravar, pra poder fazer os vídeos pra vocês Tô aqui no quarto de hotel Vocês né? não vão ver, mas minha namorada tá aqui no fundo E eu tô tentando gravar agora pra vocês De todos os jeitos, vai ter vídeo de POV Que eu vou gravar dos campeonatos que a gente vai jogar aqui A gente vai jogar é, mais uns quatro campeonatos três quatro campeonatos aqui, eu vou estar tá gravando pra vocês e, Mas hoje o vídeo vai ser abrindo aqui Mostrando de novo o Keydrop pra vocês Que tá tendo várias coisas, teve uma puta atualização Já no Keydrop, tá tendo evento, né, pra variar, se fazem e eu vou estar respondendo perguntas aqui, que eu fiz um tweet e vocês fizeram umas perguntas, eu vou estar respondendo abrindo caixas para vocês. Então vamos lá, bora começar o vídeo aqui. estamos aqui é, no site do K drop guys, e para variar tem coisas novas e também tem as antigas que são a área do ouro aqui, os eventos que você faz determinadas tarefas, que você ganha pontos. E para começar, vamos falar que eu tô com o meu código ainda aqui, Phelps, galera, que ele vai estar tá dando uns 0.5% de bônus a cada depósito que você fizer, então você vem aqui, clica em código promocional, você vai escrever Phelps e vocês vão ganhar um bônusinho aí, cada depósito que vocês vão fazer, beleza, galera? Usa lá meu cupom, que vocês vão estar tá me ajudando muito. Então, eu vou estar tá lendo as perguntas pra vocês aqui, mas ao mesmo tempo eu vou estar tá mostrando o que tá rolando no site, que pra mim também vai ser novo. Aqui, pelo visto, tá rolando um evento de máfia. Tem várias, obviamente, todo evento saem novas caixas e, cara, muito legal a arte do site, muito top. Pelo visto, aqui são as pessoas da máfia aqui, acusa tem o pós aqui. Essas caixas novas aqui, galera, é só mais um jeito, né, que o Kendrop achou de dar itens novos pra vocês. Então, por exemplo aqui, tô com um balance aqui pra você poder abrir e vamos abrir essa caixa do Boss aqui galera. É, ela tá custando 24 dólares, vamos abrir, vamos ver se ela é boa. Bom, enquanto isso eu vou ler na pergunta aqui pra vocês. E a primeira pergunta é do Bruno Medri. Vocês acabaram de ganhar o campeonato com a Line, o primeiro campeonato. Como se impactou no time? Qual a projeção para o futuro? Cara, aqui ó, já saímos do lucro já. Pegamos uma casinha de 29 dólares e vamos deixar ela pra poder fazer a trade mais tarde, beleza? É, vamos voltar pra página original aqui só pra ver as outras caixas. Cara, a gente ganhou esse primeiro campeonato a gente tá muito feliz, óbvio, a gente Talvez uma confiança, né, uma confiança extra que a gente precisava pra poder jogar os próximos campeonatos, né, cara Porque a gente passou por muitas situações dentro desse campeonato que correu muito risco da gente se eliminar no primeiro jogo E não foi nada fácil, mas terminar ganhando de grandes times, inclusive do time que eliminou a gente do campeonato, né, No qualificatório do Major Foi muito bom, deu muita confiança pro time e a gente não vê a hora de jogar os próximos campeonatos, né? beleza? E galera, eu tô vendo aqui que também tem caixas novas de super-heróis, né, cara Aqui tá o Visão, né que é o Campion Champion, campeão Tem o Star aqui, não sei que monstrinho é esse Tem o um do Homem-Aranha, se chama Rival E aí galera, as caixas tem aqui os preços, né é, Tem até a mais cara, a mais barata Aqui embaixo com certeza tem as caixas padrões cara. Que tem aquela caixa de faca, caixa de luva Cadê aqui as caixas mais caras Que tem a de 500 dólares Mas essas caixas caras, você corre risco De perder muito dinheiro, mas também se você Ganha, meu amigo, é muita coisa, né Mas vamos voltar pro evento aqui, vamos falar sobre o evento Vamos ler a próxima pergunta aqui, cara é, Como está sendo jogar com o time da God Sent, pretende voltar à Europa um dia? Cara, a gente tá bem, é, a gente tem muito potencial, mas voltar à Europa agora, a gente pretende, mas não por agora, né? A gente só quer fazer nosso nome aqui no NA, conseguir estabelecer aqui pra depois a gente pensar na Europa. A Europa é mais pra fazer bootcamp, nessas né? coisas. O que que é esse evento da Mafia aqui? Pelo que entendi, você dá join no evento. Provavelmente aqui, ó, tá tendo vários joguinhos, que são joguinhos que são feitos pra você conseguir ganhar skins, né? Enfim. E como é que você ganha? Como é que você participa desse joguinho? Aqui tem o Scratches, que é tipo uma raspadinha Que essa raspadinha, ela vem com esses agentes aqui Pra você conseguir agentes, você tem que abrir as caixas do evento Que é o evento da Mafia Então, por exemplo, pra eu conseguir abrir e fazer essa raspadinha aqui, ó Eu tenho que ter agentes, eu não tenho agente nenhum Então vamos abrir as caixas aqui do Mafia Event Que são essas caixas aqui E vamos ver se a gente consegue pegar os agentes aqui Vou abrir uma caixa mais ou menos barata Vai 19 dólares, não é tão barato Mas vamos abrir aqui as caixinhas para poder pegar, né, esses agentes Agentes aqui, que pelo visto, vou abrir 5 de uma vez: 95 doleta Vamos pegar. A gente precisa de agente pra poder fazer os joguinhos lá, beleza, galera? Enquanto isso, vamos ler mais uma pergunta. Salva-feira, quais são as maiores dificuldades que a está enfrentando? Cara, 300, 300, 700, Ó, oh, já temos bastantes agentes aqui. Não se esqueça que se você vender os itens, os agentes ficam, galera. Então, isso é um bom desses eventos. Cara, as maiores dificuldades tá sendo a inexperiência da galera, tá ligado? E como a gente vê de cada um de um time, né, cara? A gente tem outras mentalidades de estilo de jogo, né, cara? E é isso que é um pouco complicado. Isso é uma parada que só vem com o tempo, sabe? Experiência, é, adaptação, o estilo de jogo de cada um, né? O Tanto que nosso time não tem um AWP fixo. Nossa, a gente pegou muito agentes aqui, velho Deixa eu ver quantos que a gente tá, 2.720 Já dá pra dar uma brincada lá, vamos abrir só mais uma vez Então eu acredito que a gente só vai conseguir melhorar Como time com o tempo, claro, né, tentando, tentando Tentando e pegando a experiência dos campeonatos né? Aqui não foi muita gente não, pelo menos Lucramos nas arminhas aqui Você vê que é justo, cara, o K-Drop não tem essa não, mano Usa meu cupom lá Felps que você vai ganhar bônus na hora que você depositar E dificilmente você vai perder aqui Estamos com mil agentes, vamos lá, vamos abrir Uma raspadinha aqui, a primeira e vamos ver Que item vem pra nós, a gente vai gastar mil agentes aqui, vem uma WP, então é isso aí galera, você abre caixa, você ganha item ganha gente você ainda pode participar aqui do evento e ainda conseguir mais um item ainda, ou seja é muito bom isso aqui, cara WP Fogos conseguimos aqui, pegamos só com raspadinha e tem um outro joguinho aqui que é o Factory. que é... é aquele negócio, guys, quanto mais a gente você colocar, mais caro vai ser o item, por exemplo, estou colocando 100 aqui, não vai vir um item muito bom mas vai vir um item, aí você troca o seu 100 agentes por uma skin, e aí vamos ver o que vem P250 Nevermore, 50 centavos de doleta, então é uma coisa, né, cara? Você que não tá, tá ganhando de graça aqui os agentes, então você vai ter provavelmente skins que não vão ser muito caras, dependendo de quantos agentes você tiver, mas você pode pelo menos pegar skins, né? Aqui tem um ranking, galera, que pela minha experiência aqui no K-Drop, quanto mais agentes você conseguir, mais chances você ter de ganhar de os itens. Aqui, pelo que eu entendi, são os 100 primeiros, né? Os 100 primeiros vão conseguir ganhar itens. Então aqui, ó, o cara tem 8 mil agentes, ele vai conseguir essa faquinha aqui. Então se você, quanto mais agente você acumular, se você não quiser gastar e você quiser acumular você vai conseguir ganhar um item aqui pelo que eu vi aqui o Felipe tá cara Felipe que é o um dos donos né, da imperial ele tá em segunda aqui olha não vi que ele deve estar tá ganhando aqui então corre lá abre as caixas que já vai explicar aqui né como que você vai conseguir os agentes né tem dois tipos ou você usa as caixas do do, do evento que é máfia ou você adiciona é, dinheiro fundos no site né então se você for adicionar você já vai ganhar é, os agentes e usando meu cupom você ainda vai ganhar um bônus né cupom felps ou você abre as caixas né? lembrando que e aqui, aqui também tem a área do ouro, galera. Que essa é ó, é antiga aqui. Acompanha meus vídeos do K-Drop. Que a área do ouro é uma outra forma que o K-Drop fez de você conseguir ganhar skins. Até jogos da Steam. E você clica aqui, por exemplo, em uma caixa de 840 golds. E você pode abrir essa caixa apenas com essas moedas golds. Lembrando que essas moedas golds não são dinheiro, né, galera? Elas são uma moedinha aqui do site para você conseguir abrir aqui a caixa. Tá vendo? Ó, você já tem umas skins aqui maneirinhas. É, dependendo da caixa, não vão ser muito, muito caras, né? Então, você consegue esses ouros, né? Aqui nesse ouro grátis. Você clica aqui. Aí você vai ter vários, várias tarefas que você precisa fazer para poder ganhar. Por exemplo, se você, sei lá, seguir os caras do TikTok lá, os 8 moedinhas de ouro. Segue eles no Instagram, mais 19. É Play on Night Cassino aqui. Você vai ganhar mais 1,60. dá bastante isso aqui. Aí você vai acumulando, vai dar uma certa quantidade. E se você abrir caixa, se você colocar é, depositar no site, você vai conseguir também moedinhas de ouro. Ou seja, você consegue agência, você consegue moedinhas de ouro e você consegue dinheiro também para poder abrir as caixas. Então é muito top o sistema aqui. É tem o sistema de upgrade, né? Padrão aqui dos sites é, da KDrop, né? Que é o seguinte, galera: pega um item aqui, ó, junta esse item, mais esse item aqui. Dá um certo valor, mas esse aqui, aí você quer Tentar duplicar, né, essa quantidade que você tem aqui. Então você vem aqui, por exemplo, duas vezes. Aí você vai ver um monte de item aqui que são, prática, que é praticamente o dobro do preço. E você vai jogar na sorte aqui, 43% de chance. Vamos dar o upgrade enquanto a gente lê a próxima pergunta aqui, né. Você acha que você já chegou no seu ápice do game, cara? Ou ainda tem muito a mostrar? Eu acho que tem, cara... Essa pergunta foi do God sent da Alegria. Vamos dar o upgrade aqui. Cara, eu acho que eu não tô nem perto no ápice, cara. Eu preciso jogar campeonato, continuar jogando, manter ativo aí e... Se adaptando o time, né, que a gente perdeu, cara. Ripamos... Tudo que a gente ganhou. Vamos tentar abrir mais caixas aqui, rapidão, só pra ver se a gente consegue ganhar. Vamos abrir uma caixa bem cara aqui, ó. Tem as caras, tem as baratas. Vamos abrir essa aqui de 149 dólares. Eu acho que conforme o tempo, cara, conforme eu for me adaptando ao time, eu vou estar tá melhorando cada vez mais e eu espero chegar no meu ápice no final desse ano aqui, cara. Acho que... Claro que tá bem mais difícil agora, né? Mas se a gente conseguir chegar no Major, é... eu pretendo estar tá mostrando tudo, todo o meu potencial nele. Hot Hold, 196 doleta, né? A gente lucrou aqui, guys. Essa aqui eu vou vender e vou abrir de novo para ver se eu pego um item mais caro. Aí eu vou tentar dar um upgrade no item, beleza? Lembrando que tá na descrição aí, galera, o link do site. Ih, já repei aqui. 109 doleta, guys. Perdi 40 doll. Vamos vender de novo e vamos tentar abrir de novo. Lembrando que tá aqui na descrição, galera, o site do que drop beleza? Ai, não. Deu mal, guys. Ou não, caralho, velho. 426, não sabia que isso era... era tão caro essa Mas aqui são skins muito caras, né, cara? Vamos abrir, vamos aproveitar pra abrir aqui do, do evento da Máfia. Que um, vai ser uma caixinha baratinha. Vamos abrir cinco delas e vamos ler a última pergunta do vídeo, né? Lembrando que esses vídeos do site de K-Drop eu vou abrir caixas, né? E responder essas perguntas que vocês fazem aqui. Deixa eu pegar uma pergunta aqui. Fala, Fopera, não sei se você já comentou sobre isso, mas a sua saída da Boom foi por motivo de a, a equipe já ter conversa com a MBR ou saiu porque a gente tinha conversado com o Dead e tá, tal pra formar a equipe com eles? Vamos abrir a caixa aqui. Enquanto a gente abre a caixa, a gente vai conversando aqui. Então, mano, eu acho que é, tava conversando já com o Dad, com. O Taco também era um projeto que eu gostei, que eu gosto, óbvio, né? Até agora. E eu tava muito afim, cara. Me deu muita vontade de. Vamos pegar esses itens aqui, galera. Me deu muita vontade de jogar com, com eles novamente. E começar esse novo time, né? o e... fator MBR é um fator à parte. Eu acho que na hora não influenciou muito porque eu nem sabia. Qualquer item aqui que você ganhou, né? Enfim, qualquer coisa aqui. Você vai e coloca nos seus. Passa o mousezinho em cima aqui, por exemplo, nesse jogo. E você vai clicar em Collect. que você, por exemplo, como aqui é um jogo, você vai, vai aparecer, você tem certeza que, que deseja obter essa chave. Aí eles você clica em sim, você vai pegar a chave do jogo e você vai poder colocar essa chave na Steam, né? Eu tô tentando fazer aqui com os itens porque eles não estão na minha conta ainda. É, lembrando que pra você fazer o depósito, você tem várias formas de pagamento aqui, galera. Ó, ó, aqui já mostra, velho. Você deposita 5 dólares, você ganha 100 moedas gold e ganha 300 agentes aqui. Então, porra, se você depositar 200 dolet, você vai ganhar 12 mil agentes. Então, tem vários, várias ofertas aqui pra você e vários tipos de pagamento. CSGO skins que você troca a sua skin dentro da só com o e deu por aqui. É, aproveita que o evento, esses eventos aqui, eles não duram muito, e a outra forma, é mais uma chance de você conseguir ganhar é, skins aqui com mais facilidade, lembrando que tem caixas caras e caixas baratas aqui pra você, beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo, valeu!